Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Este vídeo é dedicado às pessoas que eh, estão buscando a sua felicidade, estão buscando a sua prosperidade. Bem, então por onde começa? Tudo começa porque nós não somos um, nós não somos vários dentro de nós, mas existem dois mais importantes, que é um eu externo, que é o que está aqui agora conversando com vocês e está... É, buscando fazer aquelas coisas, ter um carro, casa, família, ganhar dinheiro, ser próspero, tudo mais. Mas existe um outro eu dentro de mim. Esse outro dentro de mim, ele na verdade é quem manda, né? Tipo assim, eu quero parar de fumar, mas não tem, não dá. Quero me emagrecer, e não consigo. Quero prosperar, e não consigo. Quero ser amado, né e não funciona. Quero me sentir importante, e não funciona. Esse é o teu eu interno. Ele está cheio de armadilhas e ele vem do seu passado. Todo mundo sabe disso. né? Todo mundo já sabe. Qualquer uma pessoa que está começando a brincar na vida já sabe que ela é do passado o problema é. Mas é isso aí. Só que não sabe como resolver e não sabe identificar aonde está esse problema, né? Porque eu sou assim. Eu gostaria de ser diferente e eu sofro E começo a ver que não não anda. Aí até você pode observar Pessoas é, famosas da televisão, que tinham tudo para ser felizes e ter dinheiro, né? e morrem infelizes, morrem se lamentando, alguns morrem lá na casa dos artistas, outros ficam muito ricos, mas ficam pessoas petulantes, ficam fora da sua casinha. tá então, cheio de exemplos assim. Por que isso acontece? Porque nós pegamos um caminho do ego. E o que eu proponho a vocês, né, vocês conhecerem, se começarem a, a seguir os meus vídeos, já podem ver os vídeos mais antigos que estão aí, nós vamos trabalhar com o nosso ego. Não é, na verdade, só com o ego, porque o ego também é importante. Tá? A nossa personalidade ela é importante para que a gente possa desenvolver o nosso eu interior, o nosso eu exterior também, né? na verdade, é um conjunto dos três uma coisa que a gente vai falando em outros vídeos. Então, pessoal, a coisa mais importante que eu quero passar nesse momento, saiba que existem pelo menos dois de vocês, e que um deles é sacana, um deles não deixa você chegar onde você quer, tá e nós vamos trabalhar disso. Então, quando você descobre que existe um outro eu, você para de dizer eu sou assim, é eu estou assim, né? eu não, não não estou prosperando, não é eu não sou próspero, Aí ah, a gente vai ensinar vocês a mudarem essas coisas aí. Beleza pura? Sigam-me no, no, no Instagram aí, no Instagram, no YouTube. Você vai ter outras informações. Beleza pura? Ó, grande abraço. Um beijo no seu coração. Vai fundo. Saiba que tudo tem cura. E que você também pode ser tão feliz quanto qualquer outra pessoa mais feliz do mundo. Grande abraço, ó, E vamos em frente. Tchau.